Para de sofrimento. Ai, velho. Eu esqueci, esqueci velho. Eu esqueci que a gente tava nessa parte do caralho, mano. Fuck you! Fuck you! Corre! Não, já nasci, nasci me fodendo aqui, né? eu não lembro onde ir. Não era... eu... eu... aconteceu a mesma coisa que aconteceu do última vez aqui. Eu não... Eu, sabe? Era... era esse caminho mesmo que eu tinha que seguir? Pera aí! Tem... como assim? Como assim? Eu não sei, não sei então, velho. Cara, Cara. É me, é me, Mano. Outra talvez Tem que fazer um caminho diferente Mano, todas as portas que eu olhei a primeira, Aquela primeira porta que eu entrei Ela tava fechada, né Aquela última que eu entrei Também tava fechada Porra de caminho que eu tenho que fazer Sei, velho Quê? Nossa, eu vi 300 e... Milhões de mensagens aqui e vi o que que era Então, não sei É, então, estamos travada. Tá ver Mano, eu acho que vai ficar né, aqui até Eles não vão parar de me procurar Eles não vão parar de me procurar Não, esse cara é foda, Rafa. Não, acho que essa parte eu tenho que realmente correr, porque... Mas assim, se eu descer aqui, eu fudeu. Porque eu já morri, porque eu já passei tempo demais aqui, tá ligado? Tudo parado no chão. Não, exatamente, exatamente. Passei tempo demais aqui. Vamos dormir aqui, acampar aqui, tá ligado? Foi isso mesmo, Rafife? Foi isso mesmo? Não sei daqui, velho. E aí fica essa Fica essa música Suspense Do caralho, né Mas essa, essa música de suspense Do caralho Essa música é tão boa, não Porra, tá Tá foda, tá dando agonia já, tá ligado eu Vou correr aqui, se eu morrer que se foda também Oh. Não tem, não tem Não tem a porra de outro caminho nessa, nessa merda, mano O que eu podia fazer era voltar Verdade Podia voltar Verdade Eu acho Ó, oh, vamos, vamos testar aqui E aí fechar de volta aqui pro outro lado Ó, oh, aqui na direita vai vir um Aqui eu vou fechar a porta. Os caras estão vindo atrás. Vou fechar aqui para eles não virem. Vai ser o tempo pra eu abrir essa aqui. Aí eu vou abrir e já começar a correr. Vou jogar pra cá. Daqui eu vou subir rapidão. Aí eu vou correr pra cá e já vão estar atrás de mim. E eu acho... Eu não acho porra nenhuma, acho que eu morri. Acho que eu morri de novo. Acho que eu morri de novo. Cara... Por que o diabos o cara foi pro manicômio? Mano, essa é a pergunta que eu, que eu, a pergunta de milhões, né? <risos> pra gravar, não, é um, gravar... Mano, o único caminho que aparenta ser o certo, é esse aqui. <risos> Obrigado. Tenta correr e pular pra frente, retão. Pro outro lado. Cara. É, então. Não tem, não tem sentido pro cara entrar aqui, tá ligado? Pra frente, retão. Por que os caras vão pra casa assombrada? Não tem sentido isso, velho. Cara, se eu correr pra direita, é de onde eles estão vindo, Né? Aquela parte escura. Pra esquerda, tava tudo fechado. Tinha só uma porta, a primeira que eu não testei, mas eu acho que não vai ser ela. Eu queria ver o que, que tem pra ali, ó. Tem porra nenhuma. Ó, essa porta aqui, ó. Mas ela aparenta muito a fechada, velho. Não aparenta? Ah, era isso mesmo. <risos> Olha só. Era isso mesmo, era só pular o bagulho que é a gente procurando porta e saídas os caralho. Quando eu tava lá na porra do, do negócio assim, eu pensei, mano, eu vou voltar. Eu subi aqui, o bagulho fechou. Eu vou voltar, né? Vai que eu dou um olé nos caras, mas era muito arriscado. Eu falei, ah, o jogo não ia meter uma dessa. Que agonia, vai tomar no cu. <risos> pois é, mano. Não, não. Fica aqui, Rafi. Fica aí, velho. Não. Porque não acabou. Morri. Ah, mano. Vai tomar no cu, velho. Sai, velho. Sai. Tá fechado. Sai, desgraça. Peste, diabo, meu ódio. Me dá essa faca aqui que eu vou enfiar no seu cu. Porra, velho. Tô uh, ruim, cara. E aí você fica nessa. <risos> pular por cima, era pular por cima. Olha do! Não era o Ledo, não, ele era o head. Who's down there? You're not one of them, are you? Quick, get in the time later if you wanna live! Ah, mano Aí tem outro Sai, velho Me prenderam nessa porra, mano Eu morri Morri tentando pular Deu nas costas aqui Não era pra pular é Pular onde? Eu não sei esse, esse que é o ponto Eu não sei Entendeu? Eu não sei não, não aumentei nada, velho não mexi, não mexi em nada, Little Red Sinceramente, mano Não mexi em nada, mano Nada, nada, nada, velho Nada, nada, nada Você tá... Não tá, tá... sei, você tá imaginando coisa, velho Mas muito obrigado pelos mitos, mano Como é que você tá? Eu achei que era o Edu, velho Esse é geralmente o alerta que o Edu ele manda quando ele chega, né? Era pra entrar naquele mini elevador Que mini elevador que eu não vi? É um né? not one Deixa eu entrar, não deixa eu entrar. A ah. ah, ele entra depois de levar facada. Viu? Ah, faz aí. É, ah, é uma porra também, né? Você quer me salvar ou quer me tirar desse para você mesmo poder me matar? Oh, é é? <risos> que jogo do inferno, cara. O cara fala, não, entra aí, entra aí que vai dar bom. a <risos> é, pior coisa que você... Ah, e ainda vai, vai, ainda vai me usar de cobaia pros bagulho, velho. Filha da... Ai, meu Deus, é. Esses caras estão inventando... Qual que é a ideia de idiota de entrar nessa porcaria? Saída, zerei o jogo. A ah, correria se me soltasse, né? <risos> a fala: olha, a saída tá aqui, mas a gente vai para outro lugar. <risos> Ai meu cacete, velho. Por que todo mundo nesse jogo é todo totalmente louco e fudido? Eu tava. Ih, tem um cara que já tá agoniando aqui, velho. Prendeu outros será que é outro repórter eu tenho que gravar esse lugar para poder voltar e meter o pé escreva aí velho que eu não vou conseguir lembrar não e é um quartinho escuro velho isso não tá bom velho ai merda véio. nossa tem uma Puta que pariu, barato os caralho. Minha câmera devolve que é a minha e arma Deus letal é a que. Eu velho. O cara leva uma câmera pra um lugar onde só tem louco, velho. Coloca uma roupa, filha da puta. You know, eu estou um pouco preocupado much time you've você está with com o Father Martin. Eu, eu sei. Espero que você os corpos deixado ele no com uh, tá é, é a sua mente. É que você, Olha a chance, oh, ideia do idiota de entrar aí, né, velho? Mas merece mesmo. posso de é, idiota de mas, entrar mas, nesse cara. lugar, <risos> velho. <véio. risos> <risos> <Mano. risos> Ele tá me explicando sobre as sacas? Pois é, Elemeroed. É essa pegada mesmo. O cara vai arrancar minha mão, velho. Não, não vai arrancar minha mão, não. Tinha uma no Mictório. O cara olhou assim e falou: Deixa eu pegar ah, isso aqui, velho. O cara arranca meus dedos. Me bate na cara. Deixa eu ver. É o dedo bate-na-cara? E fica tipo, não, vamos ver quanto tempo você demora para morrer aí. Nossa, velho. Que agonia, né? Nossa, mas você também tá é um fodido, maldito repórter, né? Nossa, mano, imagina, imagina a agonia do cara, velho. Ele pega a câmera! Vamos, vamos estancar? Não, deixa eu pegar minha câmera de volta. O que, que vocês acham de estancar o negócio? Não. que tá falando ele, como o para Que agonia, pra caralho, mano. Eles podem controlar, e você não vai Ai, ah, mas é uma porra mesmo, né, velho? Filha da puta, que eu não lembro a porra da saída E aí, não vai, vai usar o negócio não? Precisa de uma chave? Onde eu vou conseguir esse cara aí de chave? Como é que... É? Tancado, beleza. Não, porque eu, se eu for pra lá, eu volto pro lado que ele tava. Aqui em cima. Outras pessoas já tentaram se arrastar pra cá. Então quer dizer que não vai dar certo, mano. Uma porra de jogo do caralho, velho. Esse cara se trancou aqui Por algum motivo Sit oh, oh. O que você está eu uma chance, não? Você não só o tanto de paciente que esse cara tem, velho. Paciente não, né? Me viu. Não pula por cima! Ah, mas vai tomar no cu, mano. O cara não pula por cima do outro cara, velho. mano. O cara já tá... O cara tá fudido. Um louco correndo atrás dele porra de um cara, outro cara fudido em cima da mesa, mano, pulava por cima dele, foda-se, velho. O cara arrancou meu, ah, não, velho. Mano. Eu inconformado com essa porra, velho. Inconformado, cara, inconformado, velho. Ai, sai, sai, sai, sai, sai. Ai. Eu não sei pra onde correr Eu não sei aonde o cara tá Joga com o brilho no zero Não, eu não enxergo nada Eu já não tô enxergando assim Se eu colocar o brilho no zero Aí fodeu, velho Onde eu corro nessa porra, velho? O cara tá correndo atrás de mim aqui A gente vai ficar brincando Tirando as cilindinhas Se continuar desse jeito, velho Tem uma porta ali pra minha direita Eu não sei nem se ela funciona, velho Ó, oh, tem essa aqui à minha direita também Cara, ele... ele... Vemos aqui que essa porta está fechada. Não gostei desse jogo. Fácil, velho. Como é que eu vou sair desse lugar, mano? Ele vai voltar. Ele voltou. Oh, mano. Pelo amor de Deus! Pelo amor de Deus! Onde eu... Quem jogou essa porra, velho? Pra onde eu vou? Como é que eu saio desse lugar, velho? Quem jogou essa porra de jogo do caralho? Ô, Lania, você falou que zerou ele, hein? Já passa... Já passa o jeito de sair aí dele, velho. Você zerou só o dois? Pra Jose, hein, velho. Não zerou não? Vai ter uma trilha sonora de merda, velho. Vamos tirar o três! Hum, de novo, ciranda, cirandinha. Esse cara deve ter uma resistência do caralho, né, velho? E pra ficar correndo atrás dos outros desse jeito, mano. Tem nada, né? E eu... E eu... As janelas tudo fechadas... O chat jogou esse jogo, cara, não é possível, mano Sem podia, cara E aqui também não Não tem saída Você acha a única porta Que dá pra você entrar no negócio E não tem saída nela Fala como é que você tá, mano? Daqui a pouco tá eu aqui correndo dele de novo. E eu, eu tô de boa, né? Já o meu personagem tá um, um, uma desgraça, cara. Pelo amor de Deus, cara. Como é que sai dessa bosta, velho? Tô ficando, tô ficando cansado já, hein? Tem tem a porra de dois banheiros no lugar Os dois banheiros não tem saída nenhuma velho que merda mano você tem que achar lá a chave do elevador onde eu vou achar a chave daquele elevador que eu nem lembro de o elevador <risos> É privado do quê? Eu posso achar a chave do negócio, usar não? acha a chave com um maníaco louco correndo atrás de você, tá ligado? Tava ali, né? Cacete. Uh! E agora nessa daqui ele tava muito mais perto de mim, né, velho? Não, meu personagem tá correndo, um caralho. Isso que falta. Ele tá perdendo sangue. Que falta a porra dos dedos na mão dele. Porque o corno lá ele arrancou. Todas as vezes que eu olhei pra trás eu me fudi, né? Felizinha Ai, meu Deus Eu vou ficar girando aqui o resto da vida, velho Tô goniado, cara Aí ele se esconde debaixo da cama. Ele vai estar aqui. Chrome! Não, era para ser maior momento de tensão aqui. Você fugindo do cara, ah, né? Mas do jeito que tá chato Ficar correndo dele Tanta, Tantas vezes que eu já corri dele aqui É chato né como é que você tá, Chrome? Você tá bom? Ah, cara. E essa porta aqui? Ela abre? Acertei. O que é? Você tem cara de que mora em outro país sem ser do Brasil. Acertei? Não. Eu moro no Brasil, pô. Mas que cacete, velho. Vai tomar no cu. Eu moro no Brasil, mano. Ih, é? Parece que eu moro... O cara tem cara de americana abre essas portas que porta não tem porta para mim abrir mais porque as portas que tinha eram as portas do banheiro outra porta que tem as portas lá de fora Eu, eu sei lá deve estar andando ali né porque não, não tem como velho como cara aquela azul ali fechada A sua é bem no meio do bagulho, velho. Até que ele tá de costas, né? Ó Vou esperar ele voltar Se ele voltar, eu vou pra aquela porta Eita isso, como é que você tá? Nossa, ele já, já voltou pra lá de novo, velho. Essa trilha sonora de merda. Por quê? Ó, agora ele tá aqui. Mano, ele já tá lá, velho. O bicho é muito rápido, cara. Parece que ele vai correndo pra lá. Será que eu tinha que passar correndo por ele? Ah, Vai ser que ele não vem mais pra cá Tá difícil, velho, tá difícil é, é aquela porta azul, a saída? Não, porque eu tô me matando aqui não... Tá foda Não é. Merda. Não é aquela porta. Deve ter alguma coisa aqui no cantinho, aqui no fundo. Vamos ver. Pra ele voltar mais uma vez. Sabe o Chrome como é que sai daqui? Hum. Não sei se está aqui. Porque se eu botar a cara, ele vai aparecer, velho Mobile não, mano Mobile tem que ter o VPN lá do caralho, né? Ué Tem como? Como é que você tá, meu querido? Mas só usando VPN. Né? É então, isso aí complica a situação. O jogo ele tá bonito, hein, velho. O jogo ele tá bonito. E aí? Eu tô muito com cagaço de sair daqui, tá ligado? Porque parece que tá andando aqui fora. Parece? ó Ele deve estar rondando ao redor do bagulho. Carinha. E aí? Aquelas, tá ligado? Sai, não sai. Espera ele tentar passar aqui de novo hoje eu tô, eu tô empacado nesse jogo, velho. Se eu morrer, eu vou ter que dar aquela corrida nele de novo, velho, pra abrir o bagulho. Vai na fé. Não pula. Eu tô vendo que vai aparecer alguma coisa na minha frente. Não, tá beleza. Tá fechada. A única porta que tem é aquela. Tá bom, né? Deixa eu ver se tem alguma saída por cima aqui. Porta fechada. Achei a chave. Aqui que era mesmo, gente. Eu acho que eu tava indo pro lado certo e... e... Acabei fazendo bosta, velho Ah, DD, Discord Ah tá, beleza Achei que você tava chamando alguém, porra Razor aí, apelidinho com ele e tal assim, velho Aceite Aceite Descobriu nada, né? De como sair daqui? Mano, mais ou menos, velho mais ou menos. Acho que tem que achar uma porta que eu tô caçando ela a meia hora. Tá difícil. Ah. Tá difícil. Tá difícil, bebê. Tá difícil, tá bebê. Não, tô com o cú na mão aqui, né? Ah, então dá o um cu pra mim. Pare. Você sabe que esse vídeo vai pro YouTube, né? Deus, né? Foi mal. <risos> Ai, caralho. Já era, GG. Mas que porra, ele voltou pra cá, velho. Ele nem tava na parte onde eu tava ali. Onde a saída desse lugar de merda? Não, que eu dei de cara com ele. Achando que eu ia estar tá sussa. voltou Parece na minha direita O cara trancou aqui. Não, de Quê? não, aí você tá de sacanagem comigo, velho. Aí, nossa, bem que aquela faca podia ter caído na mão dele, né? Bem que, bem que aquela faquinha podia cair na mão dele. E aí? Não, porque eu tô vendo a saída, né? Tô vendo a saída. Tem um negócio aqui pra apertar. Ah, tá. Aqui, ó. Aqui em cima. Nunca, nunca é fácil assim, né, velho? Nunca é tão fácil, Não dá pra pra baixo, né? A saída, mas aqui com certeza vai estar trancado. Já tá na metade Na metade <risos> Sério Alguém vai quebrar essa porra Oxe, tem um padre vivo aqui? Dizem que esse é um dos que mais dá aflição no game? 40% do jogo, mano. Se essa parte. Ah, meu Deus. Eu me pra fora! Não sei se tem uma câmera aqui, ó. Será que outras pessoas já tentaram vir aqui? Câmera, velho. Outros repórteres? Nossa, mano, tu falou um bagulho que é mó verdade. Eu tinha reparado isso a primeira vez que eu joguei. Pô, eu acho que já passou, gente, nesse bagulho. A gente não é o primeiro a passar por essa situação. Não, com certeza. Que porra que é que ali no fundo? Então, eu acho que é isso, velho Não, não é possível que esse cara... Seja o primeiro que ele vem aqui, velho Como é que dá essa porcaria? Ai. <risos> Empregado, número não sei das quantas. Por favor, aceite a, de uh, a demissão imediata do enfermeiro. Tá... David, uh, procede com um paciente não sei das quantas Para tratar seus delírios de perseguição O tratamento deve continuar até o momento da sua morte Obrigado parceiro, é isso aí Cara, não Vou ter que pular essa porra aqui? Pois, não sei, velho um, um cara morto aqui no chão esse é muito alguém aqui, velho É na parede É uma mancha na parede Esse padre, com certeza, não vai me ajudar, velho. ele vai morrer ou ele não vai me ajudar? Me aqui pra fora de novo, mano. Mas eu sou um idiota, velho. Ah, tem uns barulho do outro lado desse, desse negócio. Por aqui não dá pra ir. Nossa. Aqui, ó. E alguém já tentou pular isso aqui. Eu não sou o primeiro. Tem um cara aqui liga o sistema de guincho esguicho. Esguicho. esguicho, esguicho, guincho Ai, não é que não Mano, mas a melhor coisa que o cara fazia Era botar fogo nesse lugar, velho eu vou deixar o lugar. Né? Eu vou ajudar o lugar. Queima essa porra aí mesmo, velho. Até morrer junto. Vai jogar o 2, hein Eu tô com o um cu na mão aqui pra jogar um É, o 2 é pior Por isso que calma você vai jogar aí, o 2 também Calma aí, calma aí Tô achando que vai ter gente aqui O 2 é pior Mal tô jogando um aqui, véi Caralho Por isso mesmo Aqui era só pra pegar os Tem gente que faz essa porra aqui correndo, velho. E eu tô com o um cu na mão aqui, ó se você está vendo coisas, diga alguma coisa. Não o que se vergonhar a respeito da desordem de estresse por... Por, por proximidade. Hum, fale com o seu supervisor para conseguir ajuda. Ah, tá, beleza. Beleza. É, tipo, se você está vendo coisa, mano, é normal, velho. Todo mundo aqui vê coisa. Porque será, né? Os caras meteram injeção em mim. Eles querem que você veja coisa. Ué, eu não tava aqui não? Ah tá, eu tava pra cá. Deixa eu carregar essa parada. Porque aqui fica escuro. Quando fica escuro e tem uma passagem dessa, você sabe que não é boa coisa. Caraca, irmão, tá com bateria pra caramba, hein? Eu? Tô? Ah, onde é, onde é que veio o nível dessa porra? Os caras estão tá falando que estavam jogando no Easy? Não tem, não tem nível nesse jogo, velho. Os caras estão tá de sacanagem. Deu com medo pra caralho, correndo aqui. Os caras falam que tá jogando no Easy. Tá jogando no Easy. Sei lá, é porque se eu tivesse aí nessa situação, eu estaria com uma bateria só, eu tenho certeza Primeiro você Pode tem que ligar duas válvulas, Ah, ligar as aulas de novo, velho Já apareceu o grandão de novo, cara É o grandão lá de novo. <risos> que cacete de jogo, velho. E aí, vou ou não vou? Let's go, baby! Se eu morrer, eu só morri, né? É só o joguinho, é só o joguinho, sério o joguinho. E tá ali do outro lado, só olhando pra cá. Mano, como, como tem tanto cara gigante assim nesse jogo, velho? Achei que era um super boazão, mas não, tem vários. E abre abro ou não abre? Porque o cara tá com o cu na mão. Eu tô com o cu na mão aqui também. Abri. Ó, oh, ele Olá, saiu. Eu tô quietinho. Eu tô quietinho, mano. Só tô aqui por causa do ar. Imagina você tá atrás de mim? as válvulas. Beleza, eu tô num lugar onde tem computador. Vou achar muita válvula aqui, tá ligado? Olha pra trás, não. Você tá de sacanagem comigo. Na real, eu tô numa boa vontade de mijar, velho. Mó nervosismo da porra. Olha lá, seu vídeo. A respiração dele, se ele passar aqui na minha frente, eu tô morto. Aí eu já sei que pelo menos eu não posso me esconder aqui. Mas aí o real esconder ali atrás, hein, mano. Ele é escurinho. Que não é. Olha lá, tá chegando perto. Aceite. Uma escuridão, velho. Olha a mandinha, é. é. Olha lá, ó. Outra câmera aqui, ó. Tá vendo? Cara de social. Mano, não sou o primeiro, velho. Como, como esse cara não pensou nisso, velho? Que ele não era o primeiro idiota a querer vir aqui. na mão, né? Mas tô... Dá-lhe mais chuva. Véio. Pergunta é, que porra que eu tô fazendo desse lado do, do negócio, velho? Não tem o que eu tô fazendo aqui, velho. Só me esconder, porque não tem mais nada. E Sabe o que não tá aparecendo pra mim, quem, quem tá resgatando? Não tá aparecendo. Né? Não sei o que eu tô fazendo desse lado, velho. Não, vou esperar o grandão voltar. Aí eu vou pra lá, né? Porque se eu for agora, eu vou dar de cara com ele. Vou esperar ele passar. Não sei porque que. E aí, outra, outra pergunta. Outra. Não pergunta não, né? É bem uma pergunta. Mas é assim: Que cacete que alguém fica perambulando de um lado pro outro sozinho? Vai lá e pra cá infinitamente. irmão, Você quer ver essa porra ficar mais assustadora? Não. Esse jogo é baseado num fato real que aconteceu, acho que em 1800 e alguma coisa. É não, pô, não é possível isso, velho. Sim, cara, é sério. Um repórter investigativo entrou num hospital psiquiátrico e várias coisas aconteceram e depois disso ele foi ele foi colocado em um manicômio porque ele ficou maluco. essa essa parte de chegar lá e Cara é maluco, eu acho que acredita até. Mas que porra que não. aconteceu? Que ele que ele falou? Eu não. eu não sei muito bem o que que acontece nessa área, eu só sei que é fato real. Eu vou dar uma lida depois aí eu te falo certinho, beleza? Aproveitar que eu vou jantar agora, eu vou dar uma lida aí eu te falo já já. Aham. Uhum. Ó, eu tô aqui embaixo, que eu tô aqui esperando já tem uma bocado o cara não apareceu. Ó, os dele. Agora eu acho que ele tá vindo. Mano, vários repórteres entraram aqui, velho. Eu já perdi dois dedos, né? Então... Não vi, não vi a mão do outro cara pra ver como é que tava. Cara, eu não vou poder ficar desse lado mesmo. Porque não tá vindo, cara. Acho que ele parou. O personagem parou, sabe? Quando... Começa perdendo dois dedos, é. Começa perdendo dois, depois você perde uma mão. Depois, ó, o cara ali. Ah, já não sei, já, já deu uma lida aqui, já já eu te falo. O bichão tá na minha frente, velho. Que cacete. Dá pra vocês desgastarem sustinho quando eu tô olhando pro negócio. É engraçado que tem uma luz pra cá, né? nunca siga luz. Acabei de seguir. Ai, merda, tem um cara na água ali, velho. Dando banho e outro. E o um dele está morto, né? Engraçado que ele passa por vários caras loucos. Como eu vou sair daqui depois que eu coisar o negócio? Ele não passa por ninguém, barba. Tudo isso é visão, É, ele tá vendo coisa. Exatamente isso, mano. Ele acha que tá vendo alguém. É, no resumo é isso. Ah, então, depois que... que... Não, então, mais ou menos, né, velho? Porque tem um, um certo ponto do jogo que o cara dá uma injeção usada nele. A partir daí eu acredito que ele começou a ver coisa, mas antes disso... Ele já tava correndo, já tinha vi, um cara ali, né? Via, ele já via Não coisas. Concluindo. Ele já era louco? O problema é o lugar, mano. Não ele ser louco. Saco? Uh... Onde eu vou agora, porra? Caralho Era pra eu ativar duas válvulas, ativei uma delas, e aí, eu volto já? Vai embora? Era duas válvulas ou eu tô ficando maluco? Tem objetivo nesse jogo? Cadê os objetivos? Notas, documentos Necromante? Que? Yeah. Uuuuuh Tem objetivo não? Então mano, pelo que eu vi, você tinha que desligar os negócios das válvulas pra... Ligar as válvulas pra tirar o fogo né? É, então eu Era a... duas Era duas, até onde eu sei, era duas Então, só vi uma até agora E não vou falar onde tá a outra boa sorte, porque eu não lembro. Deve estar tá bem aqui no meio, velho. Se ele passar exatamente por essa porta aqui, eu tô morto. Ué, o jogo é bugado e não me vê não? O jogo é bugado e não me vê aqui. Por causa da luz. Qual é limite de espaço, tá ligado? Ele não pode passar esse local e aí não tem como ele atacar você. Pode ser. Pode ser. Aqui, a outra aqui, ó. Ah não, você tem que primeiro ligar as duas válvulas. Cadê a outra válvula? Ah. City. Barba, olha pra cima rapidinho. Ah. Tu tá vendo os canos? Presta Sim. atenção nos canos que te vai, vai te levar nas válvulas. Acho que eu tô moscano, cara. É só tu reparar lá, lá tem dois canos que saem do, do bagulho. Tenta encaixar o, o, o movimento com os canos, que aí tu vai ver onde é que tá, tá ligado? Hum. Eu olho aqui e vamos analisar o cano. Agora você faz o que você faz melhor, né? Analisar <risos> o cano ali. Ah. Beleza. Tá, os dois canos estão pra cá. Será que um é pra cá e outro é pra outro lugar? Tá pra trás? Pode ser, pode ser. Não, aqui eu tinha passado antes. Não ia ter uma válvula aqui, velho que tem uma válvula aqui, tá ligado? Não, não é que eu não tô com medinho Porque tem gente na capa Porque eu me fudi tanto mais cedo Rodando, rodando, rodando, rodando Que eu fiquei de, de saco cheio do jogo, tá ligado? Aquela hora que eu fiquei rodando pra lá e pra cá Sabe? Tava com o cu na mão Nessa parte não tem medo nenhum, mano Só tem que ativar duas válvulas Deixa ele ativar a válvula que ele vai ver o que, que vai acontecer Ah, mano, aí você me fode também, né, porra? Vai, tá, cria um suspense, pra, pra, vai acontecer alguma coisa depois, vai. E aí, Sam, como é que você tá, meu querido? <risos> Espera ele vir. Vou esperar ele vir. Aí quando ele vir eu vou. vou esperar ele vir e quando ele vir eu vou. Se ele não vir eu fico aqui. Olha <risos> ah lá o dedinho dele faltando. Se ele me ver, fodeu. É, vou andar pra direita ali dele. Se ele voltar, vou correr pra direita. Já foi pra esquerda. Ah, mano. Vocês são de sacanagem, velho. Vocês A parte foda. Qual parte? Isso, aquilo. É pra te dar uma emoção, porra. Vai lá ativar o... ativar <risos> pra ver a merda acontecendo. Se ele entrar, fodeu. É que ele não vai entrar, né? Ele vai ficar andando em linha reta aqui. Agora que eu já tive um, ele não vai entrar mais. Vou esperar ele voltar. Se ele estiver passando, aí eu vou pra lá. Desgraça mesmo, né, velho? Não tem uns caras que devem zerar esse jogo em, em uma hora, duas horas aí? A speedrun desse jogo é 43 minutos, se eu não me engano. Cara, como o cara consegue zerar esse jogo? Você tem que ter maior paciência pra não ser... Tem Isso que, que eu... paciência, não. É que nem o Alien Space lá. Tem lugar que ele não te ataca, <risos> uns beleza. Ai, Porra, da puta! Agora já era, velho. Ai, cacete, velho. Mano, você nem tava olhando pra mim, velho. Conseguir atravessar o bagulho? É que nem o alien space e tal, tal, tal, do nada meu coração pulando aqui para fora, né? Melhor experiência de sua vida. Ah, mano, ele volta, velho. Mas que porra, ele tava me esperando, cara. Vai tomar no cu, moço, filha da puta. Agora já era. Mano, que bosta, velho. É, agora ele vai ficar me esperando. Pra sempre. Eu vou pro outro lado e ele vai estar tá lá. Ai, <risos> é, que desgraça, velho. Não, oh, e aí? <risos> Ajuda, viado. Vai pro outro lado. Que outro lado? É, tenta dar a volta, tá ligado? Ah, não. Nu... a volta. Fazer ele dar a volta? É, fazer ele ficar indo atrás de você. Meio que daquelas, tá ligado? Pra mim apertar e correr. Exato. Olha ah lá, ele andando lá do outro lado. Agora, um momento que eu não... Eu não lembro, mas eu acho que ele fica te seguindo. Não sei. Eu faz... Eu... Mano, eu joguei na época de lançamento desse jogo. Trás. <risos> yes hoje oh, já tô com mais uns 4 jogos aqui pra você jogar, hein? Alien Space, Outlast 2, Devil Int. Nossa, só jogasse! tá dando lá para a direita, ficar aqui olhando a mãozinha dele. Vamos, claro que vai, Rafê. Pode não, hein? Tem mais de. de... De o que? Quantos? 16? 17? De diferença? Na lei, na lei tá escrito assim: bateu 16 não é mais problema. Nossa, eu não sei que lei é essa, velho. É sério, procura, caralho. Porra, por que, que eu lembrei disso, velho? Olha lá, olha lá, olha lá. Cheguei, caralho, 10 meses. Fala Barbinha, 10 vezes, muito obrigado pelo sub, meu querido. Valeu demais pela força, meu bom. Agora sim, agora se, se tudo der certo a Twitch não tira mais o seu sub, hein? Barbinha, dá um sub pra mim pra mim fazer 12 meses, por favor. Ah, saquei. Eu vou correr. Eu vou andar lá pra esquerda e aí ele vai para lá. Aí quando ele estiver vindo Exato. pra cá. Foi o que eu falei. Agora ativa logo a válvula que eu quero ver se esse cagando de medo depois se de ativar. Ah, mano. Me fechei pra fora Vamos esperar É que ele aparece Se aparecer, fodeu andando, dá pra ver. Agora eu não sei se ele não vem até aqui, né? Ele não anda tanto, assim, aqui pra, pra esse fundo. Eu acho que ele nem entra nessa sala. Na sala dos dispositivos eles não podem entrar, se eu não me hum... engano. Tá só ligado? se ele tá estiver me perseguindo. Né? É, só se ele estiver entrando aí, aí ele pode ir te atacar aí dentro, tá ligado? Mas fora isso, ele não pode entrar. Que eu lembre Aí pode... Eu posso estar falando merda aí, tu vai sair e vai tomar uma na boca, tá? Só pra te avisar. ver se tem alguma coisa pra cá Tem nada Como é que eu vou sair daqui, velho? Porque agora eu já não sei mais onde ele tá Essa música de suspense aqui, tá ligado? Olha, tem uma flechinha aqui, ó. Dá pra ver pela flechinha. Mais ou menos A hora que ele aparece Perdido Perdido Nossa, eu tô muito concentrado eu tô... Tenho certeza que eu levou um sustão, velho Agora aqui, que tava bonzão Pra andar, né? Tudo Tudo clarinho, né? Ai, que cacete, velho Você não tava me ajudando, não? Ou não era você. Tem outra porta ali do lado. Né? Dedos, ah, beleza. Aí, mano. É, colocar de volta no lugar, né? Preciso pegar dois. Entendeu? É tipo Resident Evil, o novo lá. O novo você pega os bagulho É que tem uma parte que a mina arranca com a mão e aí você vai lá, cola ela com água. Caralho. Dá pra entender? Não dá. Mano, agora fica um cu. Por que que ele tá fugindo e não, não foi embora? Pra saída, vai ter alguém. Procurei pelo padre? Vai logo, vai logo, vai logo, vai logo, vai logo, vai logo, vai logo, vai logo, vai logo. Agora é a parte boa do jogo, se for o é que eu tô lembrando. Eu não sei pra onde um ir, velho. Aqui não é a saída. Essa parte é muito boa, ah, mano. Ah, mano. Finalmente encontra a porra da saída. E quando é ver, não é a saída. Cara, odeio isso, velho. E aí? Alguém me dá uma dica? Acho o padre Não, beleza, vou encontrar sim Acho o padre e reza pra achar ele antes do que os bichos te acham Os bichos saem de lá dentro? Que eu tô Bom, voltando tu, lá tu pra dentro Tu chegou no final do jogo já quase, irmão Agora não tem mais lugar seguro, é de sobreviver Mano, uma chave, uma bateria, tá na metade. Ai, bom, lembra daquela porta que você tentou abrir que tava com a chave? Tá aí com essa chave agora lá, lá em cima, né? Ah, tô do outro lado lá, né Mano, como o lugar é tão escuro assim, velho Travei na pedra O jogo bugou Travei na pedra Travei na pedra, Travei na pedra. <risos> Meu jogo bugou o jogo bugou. <risos> Ai, meu cacete, velho. Ai, meu pau de capacete. Eu não acredito que você fez isso. Você conseguiu travar o personagem numa pedra. Numa pedra, cara. Você já viu isso? Fecha a porta. Olha que cacete, tem uma assombração aqui, velho. Então pra ali não posso ir. Ah, apareceu uma sobração, velho. Não tem a ver com essas assombrações. A DLC que eu e os batal falando ontem tem a ver com essas assombrações. Ah, Fala, Nordeste! Barba, corre daí, mas corri pra onde, velho? Câmera! Vamos! Porra, tem um cara aqui em cima, velho. Filha da puta Caralho, mano Achei que o cara tinha pulado em mim, velho Alt f 4, acho que é uma boa, hein E aí? Se eu cair, eu tô fudido, velho Porque eu não vou saber voltar pra cá, mano Acho o Você acha que o padre tá fazendo parkour aqui? E aí, eu vou pra onde? Como é que eu já vou tomar essa água, hein? Se o padre Marcelo lá virou bodybuilding, eu não duvido um padre fazer levar gorda na chuva não. Não, aqui é a única opção é descer, né? Tem um cara morto ali. Esse jogo tá travando. Estão falando comigo. Já tem cara louco aqui, velho. Como é aqui? Sangue na, na casa do caralho todo aqui, velho. Gosto disso, cara. Um grandão aqui. viado, por você. E aí? Espera ele sair, saia. Porque aqui eu não enxergo nada, né? E aqui acaba a bateria. Por que eu saio daqui? Deixa eu tomar essa água aqui, velho. Deixa eu tomar essa água, jogo fundo escuro. Mabinho, fundo da calma. Nossa, espero que seja o final, velho. <risos> Como é que eu vou sair daqui? Tá muito longe do final ainda? Pra onde? Esse, esse aqui é o ponto, tá ligado? É, isso eu não lembro, mas eu lembro que é correr, porque se ele tá muito perto e tu não consegue fugir, tem que correr Esse monte desse tem que correr Tem só um desse ou mais de um? Que tá tá sanatório onde vai ter um milhão desses se você deixar, tá ligado? eu vim por aqui já passou aí eu Tô voltando sim você tá dando a volta onde nós estávamos falando que o padre faz parkour olha passou à direita aí que vai ter um espacinho Ué, ah, mas não é aqui que eu vim ou não é não, acho que é não acho que não não. não não é não, não é Eu tô num ponto que eu não tô enxergando porra nenhuma, velho. Que cacete, hein, mano? Que cacete, hein, mano? Como é que eu vou entrar aqui, velho? Porta tá trancada? Não peguei a chave? Tinha que ter pegado alguma chave? Aqui ó, tá aberto. Ah, tá aberto. Tá aberto, tem sangue ali, um lago de sangue. Travar na pedra de novo. Você tá rindo, poeta? Qual foi, qual foi? Juro que eu vi você rindo. Tá começando a ser afetado pelo Aldo Leste, mano baixo. Tá maluco? Tô aqui mudado, tá falando que eu tô rindo? Vou até no banheiro ali. Aham. Uhum. Vamos dizer aí você vai jogar o 2. <risos> Sabe o que eu não sei, velho? Eu, eu tô passando uma, um. no um, um, um, um, um, um momento tenso aqui jogando um, velho. Vamos, vamos continuar essa parte amanhã? Vamos <risos> continuar essa parte amanhã aqui, velho. Que eu já tô com aqui, velho. Esse padre do caralho que não aparece, você sai do lugar, volta pro lugar. Tem um, um, uma parte escrito de saídas, não é a saída. <risos> tá ligado? Tô ficando agoniado, né? Tô ficando agoniado, mano.